Olá! No vídeo de hoje, eu estou-me a rir, mas não um caso para rir. Eu vou falar sobre o rádio da FlySky, deixei-o cair de uma altura considerável. Mesmo assim no chão fez catapum. Tem aqui peças dentro soltas. Eu vou ter que abrir para ver o que é que se passa. Por isso o vídeo de hoje é eu abrir o rádio e ver o que é que se passa cá dentro. E por isso já sabem, se no final do vídeo gostarem, demonstrem, compartilhem com os vossos amigos, que é para eles verem como é que é o rádio da FlySky por dentro, e se não forem subscritos, é só subscrever e assim ajuda o canal a crescer. O rádio trabalha, mas eu, como o deixei cair, há aqui coisas dentro do... soltas. Já experimentei nos drones e o rádio está a responder normalmente só como eu tenho algum receio que esteja aqui alguma coisa partida dentro vou ter que abrir o, o rádio para depois de futuro não cair o drone por causa do rádio, assim vou abrir o rádio, vejo o que é que está solto se for algum plástico, tranquilo agora se for algo metálico já começa a ser mais complicado agora tirei o primeiro mas primeiro tenho que tirar as pilhas umas pilhas todas coloridas, todas bonitas Vamos apertar aqui os selos e o nosso. Não tem mais nada. Já está a abrir devagarinho. A zona da pega. Ora, já tenho o rádio aberto. Vou desligar estas duas fichas, que é por causa de eu poder manusear melhor o rádio. Agora, tentar descobrir o que é que está aqui solto dentro. Olha, é plástico. Encontrei aqui uma pecinha de plástico partida. E agora tenho que tentar descobrir de onde é que isto veio. Para ver se faz falta ou não. Agora, aqui as antenas aqui as antenas do rádio agora tentar descobrir de onde é que saltou aquela peça antes ah, encontrei, encontrei não é daqui, mas sim esta pecinha não sei se consigo mostrar, está um bocadinho escuro aqui é daqui ora, esta pecinha neste lado tem aqui a pecinha Assim, né? e a é que partiu foi esta aqui assim no canto porque ele caiu uma aqui assim de lado foi com esta zona que ele bateu pensava que fosse algo mais grave mas afinal foi só o mesmo um susto ver como é que isto está ao fim de um ano de uso Pelo menos vi como é que era o rádio por dentro. Eu dá uma sensação que no início acho que o abri para ver se, se estava alguma coisa solta ou se tinha algum bom acabamento ou mau. Então não tenho a certeza. Mas olhando assim parece que está tudo em ordem. Não vejo aqui assim nada fora do sítio. Algo estranho que não devia estar. Prontos, agora é voltar a montar isto tudo no sítio. Já vi que a peça não é uma peça fundamental. É só uma peça de encaixe. Agora é voltar a montar isto no sítio. Nada difícil. Vou a parte de cima da antena. Vou colocar isto assim. é colocar os parafusos basicamente a fazer o processo agora inverso colocar as pilhas coloridas já são arco -íris. a tampa agora já no chocalha Está a funcionar. Vou colocar aqui acima a unha. Me corto um dedo. Depois ele já me uma vez... Não consegue ver. Ele uma vez já me fez isto. Agora é só... está a funcionar foi só o mesmo susto oh, como eu desliguei o rádio tem o sistema dele de ficar a apitar imagina que perde o sinal cai em algum sítio e ele automaticamente fica a apitar ou mesmo se ficasse em pilhas mas como eu ia dizendo foi mesmo só o susto foi só esta pecinha de plástico aqui de cima que partiu o rádio ainda está para durar para bastante tempo. E este foi um vídeo rápido, por isso, até já!